para vocês, mas é um programa aqui no canal. E hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no canal, mais uma convidada que é para a live especial. Com vocês, a atriz e dobradora, Renata Arlogi, com uma salva de palmas para ela. Sim, obrigada. Tudo bem, Renata? Tudo bem, tudo bem. É um prazer de receber aqui no canal, diretamente aqui de São Paulo, gente. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Renata, é bando que prazer Você é atriz, você é dobradora, você é diretora também, né? Eu sou diretora de narração, é, sou dubladora, locutora, narradora, atriz, apresentadora, um pouco de tudo. <risos> então, aqui pra gente, Renato, o que você começou a fazer primeiro? Como você iniciou sua carreira artística? Pode te microfone. Tá. Bom, eu iniciei minha carreira artística no Teatro Amador, então, estudando teatro em Campinas, onde eu nasci. E... Aí resolvi fazer artes cênicas, né, perceber vestibular, aí estudei na Unicamp, e fiz universidade. Aí quando eu estava na universidade já, eu comecei a trabalhar com outros veículos, aí assim, com é, televisão, publicidade, eu tive um, durante algum tempo um programa de TV lá em Campinas, no canal local da TV E isso foi me levando para diferentes lugares, para conhecer novas linguagens, mas a minha formação é teatral. E, Renata, e você também fez uma novela que foi muito marcante, que reprisou, por exemplo, várias vezes, que a novela que tá estava Tá na Netflix, acho que tá na Netflix. Tá na Netflix, tá na Netflix. É. tem filmes um de top 10. É. É, e você interpretou a mãe da Carmen, a Inês. Uhum. Como foi para foi, foi você fazer essa personagem que, com muitas emoções, na novela, pela história. A criançada, o público, adorou essa personagem. Conta, como foi para você fazer aquela Bom, Carrossel foi um processo longo, até entre saber da novela, fazer os testes e começar a gravar foi um grande processo. Na época quem estava no quem fazia o casting era a Tina Couto, que inclusive já faleceu infelizmente. É, e, e eu conversava com ela, já tinha ido conversar com ela algumas vezes no SBT, tinha já deixado material daí eu entrei em contato com ela sabia que eles iam começar os testes ela falou não vou te chamar tal para fazer o teste e fui fazer o teste quando eu fiz o teste eram um, eram um textos mais ou menos gerais assim para vários personagens então o texto que eu fiz teste foi o texto da graça então eu nem sabia o personagem que eu ia fazer ia testar, mas, não é, o texto era da graça é. mas eu não ia fazer a graça já era marcinha Sim. mas o texto que me deram era o texto da graça então, eu nem sabia o personagem que eu ia fazer ainda, quando eu fui fazer o teste. Aí depois que eu que eu fiz o teste, passei, a Cristina entrou em contato comigo, falou, oh, você passou, vai fazer a Inês. Eu, Renata, não tinha assistido o Carrossel. Eu sabia da existência da Maria Joaquim do Cirilo, como todo mundo sabia. Mas eu não tinha sido como outras crianças da minha época que tinham assistido a versão mexicana. Então, eu não tinha ideia de como era a novela, não tinha ideia de como era o personagem. Isso foi muito legal, porque aí eu construí de acordo com o que eu recebi, de acordo com o que eu senti que era necessário. E foi uma delícia. A Inês é um personagem muito rico, uma mãe de família, muito amorosa, muito batalhadora, que sofre muito com o vai-e-vem com o marido sofre um pouco, é, sofre muito, né? Um pouco não, ele sofre muito com a falta de, de estrutura financeira mas acho que o que mostra a trajetória dela é que o amor vai superando as dificuldades, né? E, enfim, e foi uma trajetória bem especial. Foi bem, bem especial pra mim fazer novela também. Quem não viu, assim, ela tem a Netflix, tá bom? gente? Tem no Top 10, tem o YouTube também. Então, assiste, cara, tá arrasando com tá, <risos> E quanto pra gente, Renata. É, Como um foi pra você fazer mãe, a mãe da Stephanie baixa, Agora tá uma menina em É, a Stephanie, ela... Como todos, né? São, a Stephanie era uma menina, agora é uma mulher, Sim. né? Todos eles já estão lá na casa dos 20. Na época, a Stephanie era das mais novas. 18 anos. Ela tinha oito, é. é o Matheus, acho que tinha sete, ela tinha oito. Aí tinha umas que a Larissa já tinha nove. Então. O Constantino vai mais velhinho já. É. Né? É o Nicolas, então. E foi uma delícia, foi uma delícia porque a gente foi construindo ao longo né, do processo da novela a relação de mãe e filha e conforme, claro, a gente foi se conhecendo e se foi melhorando né, no decorrer da novela. E foi uma delícia, foi ótimo. Eu não falo muito com ela, assim, falo às vezes. É, pelas redes sociais. Outro dia até estava com a mãe dela, a gente conversou um pouquinho sobre ah, a saudade daquele tempo, né? dos momentos, enfim. Mas é uma mulher incrível tá? em uma outra trajetória agora, né? buscando novos rumos. E é isso, é muito legal ver a criançada, que agora já não é mais criançada, <risos> aí no mercado trabalhando, cada um buscando o seu caminho. E Renata, o é que você diria para a Renata de 10 anos atrás é, então, 11 anos da passagem para o ou para a regada de hoje, como anos depois. Ah, eu diria curta, aproveite o momento, que é o que eu fiz, exatamente. Aproveitei o momento da novela, para curtir bem, para aprender, para dividir com as pessoas, para compartilhar. E, e é isso, assim. é como Quando eu fiz a novela, assim, como boa parte do elenco adulto, nós, nós todos, é, quase todos nós já trabalhávamos muito aqui em São Paulo com publicidade com teatro eu conhecia boa parte já do elenco então a gente já tinha um conhecimento e uma vivência para saber que as coisas são passageiras né os projetos eles vêm eles vão eles acabam vem outros e outros então assim já existia em mim essa sabedoria né e, então foi eu diria Acho que o que eu fiz mesmo, aproveite o momento, curta novelas, é, faça o melhor possível e acho que eu fiz o melhor que eu podia naquele momento, foi o que eu entreguei. Bom, e Renata, e você tem algum projeto seu futuro agora para 2023? Você tem no teatro, como numeradora também, algum projeto mesmo por aí? É... Teatro, é, não sei, se eu tenho um projeto que eu não sei se vai voltar ou não, existe a possibilidade, mas eu não... É, nesse momento eu não estou tão voltada para o teatro, mas pode acontecer, porque sempre tem audição, teste e tal, mas eu não tenho nada específico agora, eu fazia parte de uma companhia é, que eu fiz, foram quase 10 anos e que agora eu estou me desligando, vira da Lata, que era uma companhia de repertório, então o teatro eu ainda não sei muito bem assim o que vai acontecer pela frente mas atualmente eu me dedico mais ao mercado de voz então eu tenho trabalhado muito com narração e direção de audio livro e locução muita locução também então é isso mas assim a nossa vida é uma caixa de surpresas <risos> como diriam por aí é, toda hora muda então assim aparece uma publicidade aparece um, um uma peça, aparece uma participação numa série, uma, quem sabe uma novela esse ano, quem sabe uma, é uma série, verdade, né, vida. uma série, uma coisa assim, a gente nunca sabe, tudo, <risos> tudo, tudo muda muito rápido, né, as coisas, os projetos, eles aparecem, mas assim, como o ator, eu acredito, né, que ele tem que ser agente também do seu, né, agente do, da sua trajetória, ele tem que Atuar ativamente, não ficar simplesmente fazendo teste esperando que alguma coisa dê certo. Nesse momento o que eu me tenho me dedicado é o mercado da voz, que é o que eu tenho, que é o que eu trabalho diariamente. Então diariamente eu gravo, diariamente eu é, dirijo, gravo audiolivro, gravo opção. Então esse, nesse momento é o meu principal trabalho. Bom, e Renata, e muita gente tem essa dúvida ingressar na carreira de ator, de atriz, você tem alguma técnica para decorar o texto? Não, a técnica de, para decorar eu sempre usei muito a escrita, né? Então eu sempre usei muito escrever para decorar, porque acho que quando você escreve você memoriza, né? Você lê e coloca no papel e aí. Mas tudo depende do tamanho do projeto, do quanto tempo você tem para fazer isso. É... Eu não, não, não saberia dizer uma técnica específica assim, eu acho que no teatro, é, no teatro você decora muito na ação, né? então você, enquanto você está fazendo a ação e o texto está sendo dado, isso ajuda você a memorizar, então naquele determinado ponto eu vou sentar ou eu vou levantar ou eu tenho essa coreografia, isso ajuda você, a, o corpo ajuda muito a gente a, a reter a memória do texto mas na televisão como você não tem, é, você não sabe a marcação que o diretor vai te passar ou coisa assim então isso fica um pouco mais difícil trabalhar desse jeito, né porque você também pode chegar pra gravar com uma coisa já engessada tipo, ah nessa hora eu quero levantar, aí se o diretor fala assim pra você, não nessa hora você vai ficar sentado Eventualmente isso vai até atrapalhar o que você já tinha decorado, então eu procuro, essa, essa questão da escrita para o decorar, ela é boa porque ela não te cristaliza num, numa cena ou num tipo de fala que você tem em mente, às vezes o diretor você tem ah, como, como vai você, aí às vezes o diretor fala não, não quero como vai você, eu quero como vai você? Ou como, você, como vai você? Como, quer dizer, porque às vezes você cristaliza um jeito de falar que o diretor não quer, quer outro. Então, a escrita, ela, ela ajuda a você memorizar sem cristalizar um jeito de falar. Porque quando você está contracenando com outro ator, depende muito também de como você vai, como o outro também vai te, te dar a fala você vai ter que reagir e responder. Então essa medida ela tem que ser do momento. Não adianta você determinar essa medida, porque senão o jogo não acontece. Ah, bom. E Renata, aproveita agora e divulga teu Instagram aqui, o pessoal poder te seguir que vai daqui aqui embaixo, na é. descrição. <risos> bom, quem quiser me seguir, saber mais sobre o meu trabalho, arroba reairoldi. Embaixo. Aí então, ó. Só seguir. Segue lá. <risos> Renata, quero te agradecer por essa entrevista, foi um prazer entrevistar você. Né? Muito obrigada, eu que agradeço. E é isso, aos futuros atores, boa sorte, e disciplina, persistência, resiliência, que dá tudo certo. Exatamente. E Renata, você quer mandar um beijo, um abraço para alguém em especial? Não, vou mandar um beijo para todos os fãs do Carrossel, então. Olá. Porque eles me procuram, vocês me procuram no Instagram, ah, fala da novela, curiosidades, conta pra gente. E às vezes eu fico pensando o que, que eu dei muito pra falar da novela, acho que a maioria eu já falei é. nas entrevistas por aí, mas enfim. Então, obrigada pelo carinho de vocês e um beijo pra todos os fãs do você. Isso aí, gente. E lembrando que tá na Netflix, assistam o Maratono, marquem essa maravilhosa que <risos> tentar arrebentar, marcar emoções de vocês. Tá bom? Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço. Um prazer. Te desejo de todo o sucesso do mundo. Obrigada. Como se tiver alguma peça no Rio da Janeiro, que está ali assistindo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Gente, compartilha essa entrevista pra todo mundo. Marquem a gente nos stories, nos redes sociais. A gente vai ter uma questão. Divulguem o canal, se inscrevam, deixem like, compartilhem, tá bom? Muito bom. Agora, é a Renata, faz o final que é assim. Curtiu, curtiu, curtiu. curtiu. Vai ver é se como que é? A parte final é assim: curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu tô online. Curtiu, curtiu, curtiu, vai ver se eu tô online. Valeu, galera, e até a próxima entrevista. <risos>